Situação dura aqui para ele. O 4 de TR já é realidade. E olha aí, ó. Olha aí, ó. Oh, Kika, Poca, Kika. O Apocão veio lá de trás. para dar ali, né? Um cumprimento ali em especial pro BRNZ. Mereceu, né, velho? Mereceu. E aí, todo o drama. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tem que, né?